Aproveita que eu te mato na improvisação. Bota o Detroit que tá no meu coração. PTS não é problema, nós tá rimando em Japão. Oh! Sinceridade, GPS tá errado aqui, é a liberdade. Oh! Você nunca desce, é igual você, rima, ma... só aparece. Começou a fazer o flow, mas não tem rima, só desaparece. Eu sei que aqui no Japão, você deu caô. Eu falei porque eu li quando eu vim pelo metrô. Oh! foi esse, vai o que desceu, desceu sem maldade. Você rima no metrô, você viu no metrô e essa rima sem metrô? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Solo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Então é nesse flo. Que eu vou te mostrar. Sabe que nessa você não vai impactar. Não tô ficando louco. Jogo da água e do fogo. Mas se o fogo é muito quente, ele vai te evaporar. Cê não entende. É. que eu vou fazendo? Vou desenvolvendo. A guima eu vou trazendo, sabe que você agiliza. Na verdade, Breno, aqui conquista. Feita da swap na corrida, você não vai suar na pista. Ué. Ué. Tudo bem, só que. Ah, essa humildade <risos> até porque, mano. Ah, grande flow de Detroit. Te bater na modalidade, porque você não entende aqui na palhinha. Sério, você tá usando rima minha. É. Conhecido até como o rei do trite. Vai a para pra mim e a nova rainha. é oh! a nova rainha. Oh! Mas calma, que eu já vou rimando. Calma, eu tô na Você não entendeu? Hoje te tomou no cu. É a rainha do Tchulala contra meu exante Tuanchu! Oh!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 Irmão, eu não sou um iniciante Já que a pateia aqui eu faço pedido Então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue Isso aqui é um stock fire Pode trazer o seu guarda-chuva E guardando o porta-lomba Que vai chover, post-line Na cara desse mano Mas me diz Por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô pensando que é sofista, Mas eu vou ser o campeão O pitier é de banco, eu sou que é vinho, Então olha a explosão É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 E agora cê vai, canelada de Maitai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 pro moleque da plebe o oh, você baixinho é igual o Romário, só que comparar com o um altão tipo halande, você vira um otário agora você entende tio bonaparte era baixinho, um grande embaixador mas todo imperador um dia caiu oh,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 que esse eu nunca vi, uhum. meu mano sabe minha rimê rara. da Web, quem matou o Nel? Vai lá e aparece minha cara. Uhum. Mas eu sou o sujeito homem e vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa uhum. na Deep Web, você é comédia. A sua história é falsa, nós encontre em Wikipedia. Uhum. <risos> Obrigado Obrigada a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e.